Deixa eu sentar direito aqui, mano A tru, galera, que eu preciso ficar com esse posicionamento aqui Olha aqui, tanto que o peitão até estufa, mano O correto é eu ficar assim, galera Só que parece que eu não consigo, ó Nossa, eu tô durinho, mano Acho que eu não dou conta não, mano Bom, vamos lá, galera Eu tô dois dias sem jogar LOL Não sei o que vai sair disso aqui, beleza? Mas vambora Salve Pera aí, fião Brota aí, família. Brota aí, que esse cara tá morto, velho. Ai, da hora que eu ia flashar a parede ali, mano. Será que eu flashava Insta, mano? Ah, mano, a Catarina nem tinha TP, galera. Ô, oh, TP não. Flash, eu acho que eu podia ter flashado Insta, tá ligado? Caramba, o Carlos mandou a braba aí, galera. Nossa, tem uma Leona aqui, José? Eu ganho tempo aqui, pelo menos. Pera aí que eu já agradecei, galera, o barato tá louco aqui, mano. Tá sincero. Ah, morri, mano. Fui até o final aí, amigão. Se você tiver o dano humilde, véi. Até onde eu não podia mais, eu fui, velho Caramba, o cara tá com Ignite em mim e eu tive que flashar. Ou oh, se eu morrer, vai ser pai, hein, mano. Tô vivo. E aí, mano, é super dif isso aqui? Que que você. AI! Meu Deus, da onde que saiu isso aqui, mano? Misericórdia, véi! Mano, da onde que saiu esse, essa marreta, mano? Ué, mano, apareceu aqui. de uh, eu, eu, oh, o Drevão. Ó, oh, o ó, oh, o ó, o Drayvon. Bora, família, mata esse cara aí, velho. Esse cara não pode ficar vivo nem fudendo, velho. Eu vou ultar pra não morrer, hein, velho. Mas eu só vi a Nem sei se véio. precisava, mas ultei. Ah, mano, nem fudendo que eu vou morrer pra pegar só mais essa wave. Pera aí, Brenin. Olha as brincadeiras aí, mano. Mano, não é possível que ele, ele me sola, mano? Ele veio pra me solar ou ele. Ah não, o Draven tava chegando, né? Que medo, eu dei esse over só pra pegar meu item, hein, mano. Mas eu só vi a Tá de boa, eu vou pra base. Valeu, Willy Zero, mano. Obrigadão pelo subzão com a gente aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Nossa senhora, olha a caquita que vai dar isso aqui. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tô na cara e com a coragem aqui, hein, mano. Pera aí. Tá meio esquisito isso aqui, mas tô com a cara e com a coragem, mano. Dei meu dano aí, tô indo embora, mano. Mas, mas que esse é um boneco não faz, não. Nossa, o que estava aqui, safado. Mano, brigadão aí o Pablo também, mano Seja bem-vindo e brigadão pelo sub, meu lindo Olha o boneco novo ressuscitando o outro, né, mano Caralho Vou pegar uma zoninha pra próxima luta, que era show de bola, hein, velho Ó, estunei aqui, família Ó, forcei um flash Aí eu perdi meu ult, forçando um flash, né Ó o tweet, mano Folgado, velho Caralho, esse então. tão Nice, completamos ali, mais ou menos Mano, tweetzinho, mó folgado, velho Botando a cara, velho Que carinha, folgado, velho Pô, o posicionamento desse cara tá muito errado, mano A gente tem que ir lá ajudar ele, brota Nossa, eu não podia fazer isso não, porque eu tô sem ult, tá ligado? Mas dei muito dano, salve Tamo junto, pai Caralho, W, ai, não tinha W Daria rapidão, meu guerreiro. Boa, boa, boa, matou de longe Acho que eu tinha que ir mid, hein, mano Por mim eu só voltava a farmar, mas eu vou dar cover mid, velho Pronto, só um Qzinho aqui. Ixi, só um Qzinho, caralho. É, foi dois por um, pelo menos, é mano? Eu vou perder minha jungle aí em cima e se eles quiserem ir barão, eles vão, hein, mano? Eles tombaram, mano. Eles tombaram, estão tombaram, eles estão tombaram. Estão 100%. Dá visão aqui, mano, que eu roubo, mano. Meu Deus, eles estão fazendo! Ah, mano, que pariu. Porra, mano, eu não tinha smite na hora, galera. Eu tive que jogar daquela maneira meio burra ali. Pelo menos nós matou a Catarina, saca? Que joguinho difícil, hein, mano? Logo na primeira do dia, mano. As brincadeiras aí, velho. Caralho, mano, eu tô sendo fufubado por um guinarzinho, mano. Morre esse pá. Vou tomar ult do Draven, tá ligado? Eu preciso ficar de... Ai, fodeu, galera. Vai vir ult do Draven, mano. Vai vir ou não vai? Eu vou pra base andando. Eu tô achando que vai vir ult do, do Draven. Caralho, que medo. Caralho, pensa ele me mata. Ai! Ah, tô apertando os olhos, mano. Siridicando os 5 aqui, mas o negócio não vai, mano. E aí, família, a gente tem que só vai isso aqui, velho. Porra, essa, mano. Os caras só vaibaram, mano. Cadê meus pitbull, mano? Meus ousados, meus magnésio Mas eu só vi a cabecinha, velho. Caralho, velho, eu joguei demais, tropinha. Que porra essa, mano? O que, que eu tô fazendo aqui? Olha eu jogando low, mano. Mano, valeu, Felp. Obrigadão pelo... Obrigadão ah! pelo sub com a gente aí, Felp. Seja bem-vindo aí, meu conterrâneo. Pera aí. Nossa, acabou a energia. Voltou. Olha o No Break salvando vidas, hein, mano. Sabia que ia acontecer. Ó, oh, de novo. Meu Deus do céu, a energia tá caindo aqui em casa desde cedo, mano. Dá pra vocês me enxergar assim, galera? Acho que esse game eu vou ter que jogar assim, mano. Pra não desconcentrar, eu posso fazer assim, ó. Mais magnífico. Mais magnífico. Ah, essa luzinha dói minha vista, mano. É melhor não Se hein, mano. Ô, oh, pega esse doido aí, ó. Toma. Nossa, eu tinha stunado o cara, eu não vi que eu tinha stunado ele Tentei dar auto-ataque ali, mas não funcionou direito não, mano Tá bom, tá bom, o cara me reviveu, ó, mano Caramba, galera, a gente perdeu a luta Pô, acho que essa luz me fudeu, bota fé. Mano, a gente perdeu a luta, mas um player que o campeão novo matou Reviveu nós, aí é como se a luta tivesse... Como se nós tivesse ganhado a luta, mano Olha isso, velho, tem três vivos nossos e dois deles Nós perdeu a luta, mas ganhou Que doideira, mano O que é no break, quem é você Eu vou ser grosso Duvido você dar um Google Duvido Falei, foi grosso mesmo, foi rapidinho uma pegada mais consciente. Ai, ah, se dá auto-ataque nele, hein, mano. Uh. Hum, casicão. Tá pagando de gostoso aí, paizinho. Hora dessa, pagando de gostoso. Pra cima de nós. Bull, boys! Caralho! Poxa, por que, que o Guinar tá tepando? O cara tava top, Que loucura. Acho que é GG, galera. Mais um, mais um. Só completando ali de caneco. Nossa, se o Guinar não morrer, não é GG, mano. Tá, o Guinar morreu, mas. Putz, eu ainda acho que não é GG, não, hein? Vambora. A gente tá da GG aqui, mano. Acho que eu vou focar o Nexus aí, mano. Caralho, velho. O Jin cagou no maninho ali, velho. A gente só não pode deixar a Catarina resetar, hein, mano. Eu não vou ficar perto dela porque eu tô low life, hein, mano. Eu vou focar o Nexus, mano. Eu quero que se foda. GG. Nice, galera. 10, 12, 4, tu vive em qualquer lugar. É verdade, galera. True. Put your up. Put your